Começa a fazer isto hoje para ganhar -se novos seguidores e para aumentares a tua interação no Instagram. Eu sou a Maria e se quiseres crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e dicas de fotografia, acho que subscrever. Se eu vos perguntar o que é que vocês costumam fazer diariamente no vosso Instagram para ganhar novos seguidores e aumentar a vossa interação, a maior parte de vocês diria eu publico todos os dias no feed e nas stories. E é aí que está o problema, ao vocês não terem um calendário de conteúdo, quando têm uma foto nova acabam por publicar -lo logo, pensam numa descrição na hora, usam as hashtags fazer acham que vão funcionar mas depois o vosso post não chega a muitas pessoas e nem consegue alcançar muitos dos vossos próprios seguidores. E é aqui que vocês começam a culpar o algoritmo, mas eu hoje vou-vos dar algumas tarefas diárias que vocês podem fazer que vos vai ajudar a que o algoritmo trabalhe por vocês. E existem só duas coisas que eu quero que vocês mantenham na cabeça ao longo deste vídeo. A primeira é o Instagram quer mais pessoas na app o máximo de tempo possível. E a segunda coisa é: o Instagram valoriza imenso relações entre contas. Mantenham estas ideias na cabeça ao longo deste vídeo e eu prometo que todas as dicas que eu vos vou dar agora vão fazer total sentido. Por isso vamos começar. Estas primeiras dicas que eu quero vos dar são todas relacionadas com stories. O primeiro passo é sem dúvida fazerem stories todos os dias e no mínimo 5, porque só o facto de vocês terem aquela rodelinha vermelha à volta do vosso avatar a dizer esta pessoa está ativa hoje, já é uma mensagem tão forte a quem vai ao vosso perfil, porque consegue ver que vocês são ativos na plataforma, por isso a inclinação de seguir é muito, muito mais forte. O segundo passo é espaçar todas essas histórias ao longo do dia. Vamos imaginar que vocês publicam todas as vossas histórias às 9 da manhã. À medida que outras pessoas vão publicando, a vossa story vai sendo puxada para o fim da lista, mas se vocês publicarem à 1 da tarde, o vosso post volta para o início e mesmo que ele comece a andar outra vez para trás, se vocês publicarem a Novamente às 5 da tarde ele volta aqui. Por isso, muitas Stories, mas todas espaçadas, não se esqueçam. O terceiro passo envolve vocês aumentarem as vossas visualizações nas Stories de uma forma drástica, fazendo só uma coisa muito ligeira. A única coisa que vocês têm que fazer é, todos os dias, pelo menos em uma Story, fazer uma sondagem, ou um questionário, ou uma caixa de perguntas. Eu sinto que sondagens e questionários são os que funcionam melhor, mas também podem experimentar com outras funcionalidades do vosso Instagram. Mas quando eu utilizo este tipo de ação nas minhas stories ao longo do dia, as minhas visualizações aumentam tanto é incrível, é um truque mesmo muito simples, mas é incrível. Todas estas dicas que eu vos dei até aqui foram em relação à interação com os vossos próprios seguidores. Porquê? Porque se vocês continuarem a criar ligação com os vossos seguidores, quando vocês quiserem publicar, o vosso post vai ser visto por mais pessoas, porque há mais pessoas interessadas no vosso conteúdo, ou pelo menos o Instagram pensa pela vossa interação mais recente que essas pessoas querem ver o vosso conteúdo. Por isso, eu sei que vocês querem mais seguidores, e já vos vou falar sobre isso, mas tentem manter os vossos seguidores que vocês já têm, super interessados no que vocês têm a dizer todos os dias. Este passo é o mais complicado que é seguir, no mínimo, 10 hashtags que vocês sabem que o vosso público ideal está neste preciso momento a procurar. O meu vídeo da semana passada foi exatamente sobre hashtags, por isso, se vocês não souberem quais são as hashtags para o vosso público ideal, cliquem aqui na descrição ou no final do vídeo para conseguirem ver esse conteúdo, mas eu quero que vocês façam isto porque porque eu quero que vocês vejam a lista dessas hashtags que vocês seguem, cliquem em cada uma delas e comentem os posts que estão no topo. Se vocês entrarem na hashtag, vocês veem logo os 9 posts mais vistos. Eu quero que vocês comentem lá. Porquê? porque sempre que alguém pesquisar por essa hashtag vê logo essas fotos e a maior parte das pessoas clica nessas fotos para ver o que é que as pessoas estão a dizer, quantos likes têm, quantos comentários, blá blá blá e se vocês tiverem um comentário lá, vos, em cada uma dessas fotos vocês estão a ver o poder que vocês têm porque as pessoas podem ver o vosso comentário, gostar do que vocês têm a dizer ir ao vosso perfil e seguir e vocês têm publicidade grátis porque vocês estão ali no topo, nos destaques nem precisam de ser vocês a ter essa foto nos destaques e publicidade grátis. O próximo passo que eu quero que vocês façam é ir novamente a essas páginas, a todas as hashtags e agora comentar os 9 posts mais recentes. O que é que isso faz? Para além de ser publicidade gratuita como no passo anterior, este é ligeiramente diferente porque as pessoas podem ter ou não muita influência, podem ser ou não influencers e se for influencers vocês têm logo comentário logo desde o início, ou seja, todos os seguidores que de certeza que vão comentar por ser uma pessoa com muita influência, vão ver esse comentário e vão ver quem é esta pessoa, e vão ver o vosso perfil. Mas se for uma conta que não é de influencer, de certeza que tem vários amigos que querem ver esse post que gostam de comentar, por isso vão ver o que é que está esta pessoa com alguma influência a comentar na minha amiga ou no meu amigo. Por isso também é publicidade grátis, seja uma conta com muitos seguidores ou uma conta com poucos seguidores, é sempre útil, é sempre uma boa estratégia comentar nesses posts. A próxima coisa que eu quero que vocês façam é ativar as notificações de publicações de pessoas influentes no vosso nicho que vocês adoram o conteúdo onde vocês se inspiram mais. Porquê? Porque ao ter as notificações ativas dessas pessoas vocês conseguem ser logo os primeiros a comentar conseguem ser logo os primeiros a deixar like para além de vocês se darem a conhecer a essa pessoa, o que pode ser benéfico para uma futura parceria, quem sabe vocês também comentam, são logo os primeiros e isso como eu vos disse é ótimo porque é publicidade grátis as pessoas que adoram essa pessoa e gostam de comentar e gostam de fazer like vão ver logo o vosso comentário ali no topo e vão se questionar quem é que és, isso é uma ótima forma, é uma ótima estratégia de seres conhecido, de colocar o teu nome na boca do Instagram, de certa forma. A próxima dica que eu tenho para vocês é uma coisa que pouca gente entende, mas que faz todo sentido se vocês pensarem um bocadinho nisso. A maior parte das pessoas não gosta de partilhar quantas de outros influenciadores, outros colegas de trabalho, porque pensam que isso vai impedi-los de crescer, porque se vocês estiverem a fazer publicidade de outras pessoas, essas pessoas crescem, mas vocês não. Mas vocês têm que ver isto de forma diferente. Se vocês forem influenciadores digitais, vocês querem uma coisa que se chama social proof uma prova de que vocês estão a ter sucesso, uma prova de que as pessoas querem ver o vosso trabalho. E se vocês republicarem um post de uma pessoa ou partilharem a conta dessa pessoa e dizerem o porquê de gostarem tanto dela essa pessoa vai-vos republicar a não ser que seja uma conta gigantesca que não consiga ver todas as tags das stories acreditem em mim que vão republicar E o que é que isso significa? Significa que vocês vão estar na história dessa pessoa e isso é publicidade, isso é publicidade grátis, e isto funciona tanto para influências como para seguidores, se vocês conseguirem arranjar a forma de nas vossas stories partilhar a conta de um seguidor, acreditem em mim que eles vão ficar super super gratos e vão republicar. O bom dessas contas mais pequenas é que têm seguidores bastante ativos porque costumam ser amigos e como eu vos disse o Instagram faz essa ligação, então as stories dessas pessoas vão aparecer para quase todo o público que têm. Por isso usem isto a vosso favor, entre e ajudem-se que é o mais importante e é assim que vocês vão conseguir crescer. Ok, vocês já perceberam que é preciso ser ativo, social, numa rede social, mas vocês sabem que eu adoro poupar o máximo tempo possível, por isso eu vou vos ensinar tudo. Este truque, para além de vos poupar trabalho, também vos vai dar uma vantagem gigante, que é dizer ao algoritmo que vocês têm uma relação de amizade com os vossos seguidores. E eu explico, se alguém responder às vossas histórias, se alguém vos mandar uma mensagem, vocês podem responder por vídeo ou por áudio. Porquê? Porque normalmente quando vocês estão a falar com amigos, vocês respondem em videochamadas, em vídeo, em áudio. E quando são para os vossos seguidores, normalmente vocês respondem em texto. Faz sentido. Mas o responder em áudio, o responder em vídeo, é uma boa mensagem para o algoritmo do Instagram de saber Ok, esta pessoa tem uma relação com esta. Logo, quando esta pessoa publicar, eu vou logo mandar esta foto, esta nova publicação para o feed dessa pessoa, para ela conseguir ver, interagir, ficar o máximo de tempo na app. Por isso, quanto a mais interação nós tivermos com alguém, vamos dar uma mensagem ao Instagram de que essa pessoa quer mesmo, mesmo, mesmo ver o nosso conteúdo e isso é muito importante. Outro truque que eu tenho para vocês, para pouparem um bocadinho de tempo, mas para parecer que vocês não estão a poupar tempo e até se estão a dedicar imenso, é responder aos comentários em áudio. E vocês podem estar a perguntar, mas Maria, não dá para responder em os comentários no Instagram? Dá sim. Por exemplo, se vocês tiverem a usar aquele meu truque de as hashtags e querem comentar, mas não querem escrever alguma coisa como, adorei a foto, bom outfit, porque é uma coisa bastante básica, nós podemos falar, porque ao falar nós somos mais eloquentes e conseguimos fazer um texto muito mais pensado, para além de que, se nós falarmos, somos mais rápidos a falar que escrever. Por isso o que vocês têm que fazer é carregar para escrever, mas em vez de escrever, vocês vão acionar o microfone e começam a falar o vosso comentário. E desta forma vocês têm um comentário gigante, porque nós a falar não descalamos, mas não tiveram assim tanto tempo a escrever o comentário. Foi um comentário pensado, foi um comentário que parece que vocês tiveram 5 minutos a escrever, quando na verdade foi um minuto a falar. É um truque incrível para quem quer poupar tempo. Quero-vos dar agora um truque para quem quer poupar um bocadinho de tempo a responder a mensagens. Eu não quero que vocês peguem nesta ideia e comecem a responder a todos os vossos seguidores a mesma coisa, mas se os vossos seguidores estiverem sempre a perguntar a mesma coisa, por exemplo, os meus seguidores gostam muito de perguntar qual é o preset que eu uso nas minhas fotos, por isso eu tenho uma mensagem que escrevo sempre que é Primeiro agradecer por estarem do meu filtro, depois dizer que tenho um vídeo sobre isso, onde explico tudo e também coloquei disponível gratuitamente o download do preset. Por isso, se algum dos meus seguidores quiser perguntar sobre isto, eu estou preparada. Eu só preciso escrever o meu atalho e, por magia, a minha mensagem aparece. Isto está para contas comerciais e para criadores de conteúdo, por isso só precisam de ir ao vosso perfil, carregar nas três riscas, carregar em definições e depois o que vocês têm que fazer é ir a negócio e carregar em respostas guardadas. Agora o que nós vamos fazer é carregar o mais e é aqui na zona de enviar mensagem que eu vou escrever a mensagem toda que eu queira, podem colocar parágrafos e tudo funciona perfeitamente e onde diz atalho eu vou escrever o nome do meu atalho. Depois se formos aqui às mensagens e se eu escrever preset Leva Bom Maria, aparece aqui este botão de mensagem, é só carregar nele e aparece-nos o texto já pronto, perfeito, para nós utilizarmos. Por isso é uma boa forma de vocês pouparem algum tempo, principalmente se vocês tiverem sempre muitas perguntas sobre isto, mas ao mesmo tempo dar toda a atenção que os vossos merecem, porque está tudo lá explicadinho, tudo que eles precisam de saber. Se vocês quiserem uma lista de tudo que eu tive a dizer até agora, vejam o um link lá em baixo porque tenho uma lista de tarefas para vocês descarregarem. Se vocês quiserem crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e dicas de fotografia acho que deviam se subscrever e não se esqueçam de ativar as notificações se vocês tiverem ideias para os próximos vídeos deixem aqui nos comentários e vemos na próxima quarta tchau vocês estão usar mal as vossas hashtags e eu queria vos mostrar hoje algumas dicas que vocês podem fazer para aumentar o vosso alcance no Instagram